E Kritos. Então, como o geômero de dash não fosse o suficiente Eu vou gravar outro Raid game, feito pelo Sem Rosa, que é este curso. Eu vou jogar no fácil porque Eu não sou obrigado a nada E eu tô com essa skin Por causa que eu comprei As skins tudo E também por causa que essa skin Parece ser Fácil Não sei porquê mas parece que ela vai ser, não sei. Na verdade, pensando bem, já que essa skin é pequena, ela não vai coisar direito. É, vou colocar a skin. Skin fina saber? vou jogar no hard que eu sou hard já vi que eu não fui feito pra isso esse vídeo vai ser mais curto por causa que agora tá de noite e diferente de alguns outros youtubers, eu tenho que dormir o que, que você quer? <risos> Stick with it. Você que? quer sofrer também? Então por que você que quer o nome do jogo? Vai me copiar, é? Se vocês verem o vídeo de Stick da Laís, a cópia. E vocês ouviram as provas. Caramba! Eu odeio... Eu te odeio, Sam. Como se não bastasse ser, ser odiado dos Estados Unidos, por causa que... O pessoal jogou o seu jogo, agora está sendo odiado no Brasil. Parabéns. Eu gostaria de pedir muitas desculpas por sempre, por causa que eu não vi que... Não é porque o jogo dele... Não, não é porque o jogo dele é ruim. Por causa que eu não consigo fazer o time. E porque o jogo dele é ruim. ficando por aqui. Até mais. Tchau.